Viva amigas! Finalmente consegui descobrir como se faz o ponto alto direto, sem as três correntinhas. Foi muito difícil, mas lá consegui perceber. Vamos ver. Temos que largar a laçada. Passamos o fio pequenino por cima da agulha e depois por cima dele próprio. Tem que ficar assim. Tem que ficar com este, com este desenho. Passamos a agulha por detrás, entramos na laçada, vimos buscar, passamos por baixo 2. Vimos buscar e passamos por baixo de 2. E está feito o ponto alto direto. Vamos só fazer o segundo, que é para ficar harmonioso. Isto, na verdade, é o fim das três correntinhas. Libertamos das três correntinhas. Porque são muito práticas, mas fica marcado. Porque é diferente. Fica sempre lá marcado nas voltas. Como as amigas bem sabem. Aqui está. Top, igualzinho. Aqui esta ponta, depois passa para baixo, e depois fica aqui de baixo e não se vê nada. Finalmente.